Vamos começar a uh, dar mais uh, dinâmica ao nosso site e proponho uh, iniciarmos pela instalação de alguns módulos que vão alterar um pouco o aspecto, sobretudo aqui esta barra uh, de ferramentas em que tenho de clicar e para, para aceder ao item menu, vamos instalar uma alternativa que é o, o admin menu, uh, ainda um filtro para os módulos, quando consultamos a página dos módulos temos efetivamente de andar uh, a listá-los e é desagradável e, e andar a correr, a fazer scroll nisto tudo, não sabemos muito bem qual é a secção, as secções que temos, vamos instalar o módulo filter e ainda, e ainda um outro módulo para filtrar na área das permissões, aqui no People, e ainda o Advanced Help que já falei. Visitando as páginas desses projetos, e, e tal como já expliquei, qualquer projeto Drupal começa por Drupal.org Project. Neste caso é o admin menu, o tal menu que vai em sistema de drop-down, abrindo e eh, mostrando o, eh, as opções logo visíveis e clicáveis. Vamos instalar o um módulo Filter para filtrar módulos eh, em que temos as categorias e uma apresentação muito mais prática e agradável do que a atual e uh, o Fast Permissions, para fazer o mesmo nas permissões, e o Advanced Help. Qualquer um deles tem o seu endereço próprio, o que se faz é ir à zona uh, em que estão as versões recomendadas, as releases, descarregamos o ficheiro Targazeu ou o zip, como já explicado, e uh, visitamos a nossa pasta de transferências. Neste caso, tenho aqui os quatro módulos, que vou copiar e uh, colocar na minha instalação Drupal. A instalação Drupal, como já sabem, esta é a raiz do, da, da instalação, tem uma pasta muito especial que é esta do Sites. O que devem fazer é abrir essa pasta, uh, desta vez não vão para o nível uh, segundo nível, para a parte de default, mas vão para All, e em All verificam que tem uma pasta chamada Models. Portanto, é aqui que vão colocar uh, o vosso, os vossos módulos. Sites All Models. E então temos o Admin Menu, o Advanced Help, o FPA e o Model Filter. Vamos ver o que é que acontece em termos de interface no nosso website. Visitando a nossa página de módulos, e mesmo sem estarem ativos vão verificar que existem logo uh, alterações. Nós temos logo aqui estas secções, e reparem que até eu ativar o módulo Filter não é nada fácil. Vou ativar -o simplesmente o módulo Filter, o tal que me vai ajudar a gerir melhor esta, uh, este painel, o painel dos módulos, guarda a configuração, e uh, tenho imediatamente uh, a possibilidade de navegar pelas secções uh, lateralmente, com estes tabos uh, laterais, uh, que me facilita bastante uh, a vida, não é? E posso fazer as minhas opções. Vamos fazer também uma, uma, uma, outra, uma, outra, uma outra coisa, que é uh, ativar o Administration Menu. Como o Administration Menu vai concorrer e vai sobrepor-se aqui, Pronto, eu até vou ativá-lo para vocês verem a sobreposição, porque o que vai acontecer é que vai funcionar o Administration Menu, mas a toolbar ainda está lá. Vamos ativar. E o ativar os módulos é simplesmente isto, é instalá-los, colocá-los em Sites All models e aqui na parte dos módulos, efetivamente, ativá-los. Reparem que, neste momento nós temos dois sistemas a funcionar. Um que é o admin menu, que é o que está no topo, e o outro que era o toolbar que nós tínhamos por defeito. Portanto, esta situação é insustentável. Não é O que nós temos que fazer neste modelo é ir a Models, ir ao Core, porque sabemos que o toolbar é do Core, aquela barra preta, e vamos desligar a toolbar para não haver sobreposição de funções. Desligamos. Guardamos esta configuração e uh, vão verificar que neste momento já temos então uma única barra. Temos então a nossa barra e ela já abre sem que eu tenha de clicar e tenho as várias opções, tal como uh, estava anunciado na página do projeto. Portanto, eu posso ir diretamente uh, até uh, níveis de hierarquia muito detalhados sem ter que clicar, voltar a clicar, enfim, é uma outra forma de apresentar e de estruturar. Cada um depois utiliza o Atulbar, o Admin Menu, ficam a conhecer esta ferramenta, é uma alternativa. O, o Model Filter, também já viram como é que funciona, e também está ativo. É, digamos, esta organização por tabs, por categorias, e a possibilidade de filtrar, querendo filtrar, um, uma opção, não é basta escrever o nome ou o princípio da palavra e uh, recupera, filtra-me automaticamente o módulo que estiver, uh, se ele está listado na, na, na minha lista de módulos, se ele aparece na minha lista de módulos. É bastante prático, muito funcional e de facto, quando as pessoas começam a utilizar é uh, tremendamente interessante. O Advanced Help também vai ser ativado neste momento, reparem que ele não estava ativo. Vamos instalá-lo. Atentem aqui nestas opções, no momento, só tem o Help e a partir deste momento tem um o Advanced Help que me dá, digamos, dicas extra para, neste momento, o Administration Menu, o Advanced Help, a próprio Advanced Help e o Standard. Enfim, à medida que eu for instalando outros módulos e eles tiverem uma ajuda extra, ela será listada aqui. O help continua a funcionar como anteriormente, portanto, eles não se uh, uh, ofuscam um ao outro. Relativamente à, ao outro módulo que nós instalámos, que foi o Fast Permissions Administration, um, é, vão também já verificar o efeito, embora aqui não seja tão visível, porque uh, as administrações de permissões neste momento são mínimas, mas reparem que tem uma, uma estrutura algo parecida com o, o próprio filtro dos módulos, uh, em que temos aqui por categorias e podemos ver apenas as permissões relativas a menu e para que tipo de utilizador. E podemos também filtrar uh, as nossas uh, opções e uh, consultar como estão definidas uh, essas permissões. Mas, de qualquer forma, quando falarmos de permissões, voltamos aqui e vão ver que este módulo é também, um, digamos, uma, uma mais-valia.